Transforme seus treinos com o poder do B-Set na musculação. O bis-7 na musculação é uma técnica avançada que pode ajudar a melhorar o condicionamento físico, estimular os músculos de maneira eficiente e aumentar a intensidade dos treinos. Além disso, é uma ótima maneira de economizar tempo e obter resultados mais rápidos. O B7 na musculação é uma técnica de treinamento de força que consiste em realizar duas séries consecutivas de um mesmo exercício antes de mudar para o próximo. Algumas das principais vantagens do B7 incluem. Melhora do condicionamento físico. O B7 requer que o praticante mantenha um ritmo de trabalho intenso por mais tempo, o que pode ajudar a aumentar a resistência e o condicionamento físico. Estímulo adicional aos músculos, ao realizar duas séries consecutivas, o corpo é estimulado a trabalhar mais intensamente, o que pode levar a um ganho de massa muscular e força mais rápidos. Maior intensidade de treinamento. O B-7 permite que o praticante aumente a intensidade do treinamento, o que é benéfico para quem deseja alcançar resultados mais rápidos. Economia de tempo. Ao realizar duas séries consecutivas, o praticante pode economizar tempo durante o treinamento, pois não precisa parar para mudar de exercício. No entanto, é importante lembrar que o Bisset é uma técnica avançada e pode ser bastante desafiador. Por isso, é recomendável que seja usado por praticantes experientes ou sob a supervisão de um treinador qualificado. Além disso, é importante garantir uma boa execução dos exercícios e evitar a sobrecarga excessiva, a fim de prevenir lesões. Para aprender mais sobre o Bisset e como incorporá-lo em sua rotina de musculação, inscreva-se no nosso canal de treinamento de força. Aqui, você encontrará dicas e estratégias para aprimorar seus treinos e alcançar seus objetivos de forma mais eficiente.